Porém, essa é a Nath começando mais um vídeo aqui no canal. Eu coloquei aquela, aquela pergunta lá no do Instagram, o pessoal fazendo a pergunta pra mim fazer o que o primeiro Nath responde. Eu pensei que não ia dar pergunta suficiente pra fazer o um vídeo, mas deu, gente, deu pergunta suficiente. Tô tão animada, se você não me segue no Instagram, tá esperando o quê, Maria? Vai lá. Guria, né? Eu tô achando que eu sou do sul. A goiana falando guria. Primeiro, milkshake de ovo maltine do Bob's ou do McDonald's? É... Do McDonald's, porque eu nunca tomei milkshake de ovo maltine do, do Bob's. Então, entre um e outro, vamos no que a gente conhece, né? Pra que serve o Snapchat? Opinião minha. Pra merda nenhuma. Eu uso o Instagram e não uso o Snapchat. Ah, né? Pra mim não faz falta. Novelas ou séries? Por quê? Séries. Por sim? Vocês têm qual nível de Pokémon GO no jogo. Você é a pessoa dos gatos ou dos cachorros? Dos dois. Quais as coisas que mais fazem você feliz? Chocolate? Chocolate? E não se esqueça do chocolate, tá bom? Você acredita em sereia? Mas é claro que eu acredito. Meu amor, sou uma. É minha. É minha. <risos> Qual o seu principal truque para superar um pé na bunda? para tá pra pessoa, né? Tipo, não é questão de, de ser orgulhosa ou coisa assim. Eu sou orgulhosa, lógico. Mas é questão de cagar. Mesmo, vida que segue, foda-se, vamos, vamos. Você já teve um blog? Não, e não vou ter porque eu mal tenho conteúdo pra colocar no canal no YouTube, imagina ter um blog. Você já pensou em desistir do YouTube? Tá muito recente pra falar isso, mas não, né? Eu acho que não vou ter também não, porque eu gosto, e é legal gravar, eu sou um pouco meio que gosto de me aparecer. Então, café, chá ou suco. suco? de laranja. Natural. Se eu for no pit dog, suco de laranja. Se eu for na pizzaria, suco de laranja. Se eu for no restaurante, suco de laranja. Se eu for num lugar que faz suco de laranja, suco de laranja. Cerveja, vinho ou caipirinha? Vinho suave. Bem suave. Porque de seco já basta a vida. Biscoito ou bolacha? Gente, bolacha. Não, mas biscoito, tá escrito lá biscoito, é biscoito. Não, foda-se. É bolacha. Eu comprei o pacote, o pacote é meu. Eu chamo do jeito que eu quiser. Bolacha. Acha que seus pais estragaram você? Não, graças a Deus não Eu nunca quebrei um osso, eu nunca desloquei uma perna Eu nunca me machuquei feio, nunca fiz uma cirurgia Meus pais nunca me estragaram, graças a Deus Verão ou inverno? Então, eu amo, amo ficar em casa, deitada, bonitinha, assistindo filme, comendo chocolate Mas eu prefiro o verão, porque praia é maravilhoso Gente, praia, pra que melhor que praia? Praia é tudo Você acha que glúteo é bom para a saúde? Olha se todo mundo tem glúteo, é porque mal não faz. Então a gente tá tranquilo em questão a isso. Dá pra superar e viver com ele. Bocha é um esporte? O que é bocha? Tá, vamos pesquisar aqui porque tá difícil. Bocha. Jogo praticado com diversas bolas grandes e uma pequena. Jogo praticado. Não é esporte, gente. É jogo. Pai Google veio e disse que é jogo. Qual é o Brasil que você quer para o futuro? Ai meu Deus, eu quero um país que você possa falar bolacha sem ser criticada. É isso meus amores, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like, não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais que vai estar o link todos aqui na descrição do vídeo. Um beijão meus amores e vai lá ó, aqui embaixo tem um negócio chamado de compartilhar. Compartilha pra pelo menos três amigos seus, que já vai me ajudar muito. Um beijão e até o próximo vídeo, tchau! Keep by your side